Obrigado por ter dado play. Muito obrigado por você estar assistindo a este canal, o canal do Bujac. Muito obrigado. Este vídeo faz parte de um conjunto de outros 21 vídeos que vão te ensinar do passo número zero até a entrega de um sermão ou de um estudo bíblico. Eu vou te mostrar, pelo método do mergulho bíblico, como você pode interpretar a Bíblia de um jeito rápido, fácil e seguro. Quero te convidar também agora, nesse instante, sem pestanejar, Assine o canal para que você possa receber mais informações sobre como interpretar a Bíblia, como o texto bíblico pode ser relevante para a sua vida nos dias de hoje. Também, se você gostar do conteúdo, por favor, dá um joinha. Enganja aqui. Para que? Para que o YouTube entenda que este material é relevante para a igreja brasileira e fala também portuguesa. Uma saudação aos irmãos de Moçambique, às irmãs e irmãos de Angola, irmãos e irmãs de Moçambique e de todo o de todo o mundo de fala portuguesa. A gente tem Cabo Verde entre outras cidades também que é, é outras cidades também que falam a língua portuguesa. Muito obrigado pelo seu play. Na aula de hoje o que nós vamos ver, nós vamos ver o quando e o onde. Quando a gente descobre o quando e quando a gente descobre o onde, o texto amplifica. Por quê? Porque há muita informação que não está contida nas letras, não está contida na escrita, mas está contida no ambiente em que é escrita e no ambiente em que essas letras que estão no Novo e no Antigo Testamento estão ali contidas no contexto seu contexto histórico e no seu contexto geográfico. Saber quando e onde o texto foi escrito pode facilitar e muito o seu trabalho. Essa primeira parte, as primeiras aulas, elas vão falar exatamente sobre este momento, o momento em que você prepara o material para a pesquisa. É como se você estivesse juntando todas as ferramentas antes de começar a trabalhar. Eu espero muito que você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Entrou dia 2, estou aí na tela, tela no fundo, os cachorros latindo na rua, loucos, loucos, loucos, loucos aqui ao fundo também, muito obrigado pela sua presença, grato a Deus porque você está aqui comigo no dia 2, o onde e o quando da nossa transmissão ao vivo do nosso desafio de 21 dias, do dia 9 até o dia 30 nós vamos mostrar como o método mergulho bíblico pode, ajudar a, pode te ajudar a gerar... É, uma boa leitura pode te favorecer na leitura bíblica, pode ajudar você a entender e compreender bem como o texto bíblico, é... o que, que o texto bíblico quer dizer para você. Estou aqui concentrando aqui para ver se o ato está saindo certo no Instagram, se está tudo funcionando, se as telas estão todas certas, e aí o pensamento vai longe, vai longe, vai longe, vai longe. Mas concentrando aqui para nós aproveitar, aproveitarmos bem esse tempo de aula hoje aqui, Aproveitarmos bem esse tempo de aula aqui conosco. Abri uma tela aqui agora. Um amigo, infelizmente, me fez uma ligação na hora que não podia. <risos> Vai aparecer aí. Obrigado, Ali Júnior, por estar me ligando na hora que não dá, irmão. Obrigado. Obrigado. <risos> ao vivo. Você apareceu ao vivo aqui na minha transmissão. Louvado seja Deus pela sua vida, Ari Júnior. Vamos lá. Uh... Hoje nós vamos aprender o que, o onde, o que, o quando e o quando. São duas informações importantes do texto bíblico. E No dia de ontem, o dia primeiro, nós falamos que é importante descobrir qual é o gênero. As aulas estão no Stories, elas ficam 24 horas, então corre para assistir se você ainda não assistiu. Vai, assina a nossa lista também, a nossa lista de transmissão do WhatsApp. É muito importante que você assine a nossa lista de transmissão do WhatsApp, por quê? Porque assina a nossa lista do WhatsApp, você não perde, não perde nenhuma das, das, das programações ou as aulas que nós estamos programando por esses dias de desafio. Além também, a da, da gente tem lá o nosso quadro de oração, a gente tem o Tira Dúvidas, hora, toda hora tem gente perguntando alguma coisa, a gente ora um pelos outros, distribuição de estudos bíblicos também. Vai no link aí na bio, aí no Instagram, se você ainda não, é, ainda não me segue, segue aqui no Instagram, se você ainda não assinou a nossa lista de transmissão, Assine a nossa lista de transmissão, tá ok? Dia 2, o onde e o quando. Duas perguntas importantes. Bom, você já teve a experiência de estar lendo um livro e de repente uh, um livro, um romance, e de ver mentalmente todo o contexto, conhecer todo o cenário da história? Você já teve essa, essa, essa aventura literária? Muitas vezes nós idealizamos o personagem, idealizamos como ele é, o tamanho, a cor, o, o, como que é o, o tom da voz do, do personagem, e aí quando alguém inventa de fazer um livro, <risos> um filme, transformar em filme o livro, você se frustra. Porque o personagem que você pensou que era alto é baixo. O personagem que você pensou que era branco é pardo. Aquele, aquela personagem que você pensou que tinha cabelos loiros tem cabelos negros, e aí o cenário que você pensou que era antes é um cenário de Mad Max. Isso ocorre muito, porque nós construímos mentalmente um cenário onde a história se passa. E quando nós lemos o texto bíblico, isso também não, não, não deixa de acontecer. Né? Essa experiência também não deixa de acontecer. Você está lendo lá um texto, é, um texto sobre o deserto, os 40 anos, o povo passando pelo deserto, mas você nunca foi, nem os lençóis maranhenses, você não conhece o que é a situação de deserto, você não sabe como é a vida no deserto, você não tem, você talvez tenha a imagem no deserto, porque se você for ao Google agora, você consegue ver a imagem no deserto, não é difícil. Mas você não conhece até a, a, o que é estar, a, como é, que é o costume, como é andar no deserto. São coisas muito distintas é, de um conhecimento apenas mental, do conhecimento físico, geográfico e, e local mesmo, real, com o ambiente. E nós vamos construindo isso. Mas nós construímos muitas vezes, sem conhecer, de, é, vamos construindo as imagens dos textos bíblicos e não nos preocupamos com os mapas. Não nos preocupamos, preocupamos com a localização que as pessoas se encontram, é, se era alto, se era baixo. Então você vê, por exemplo, os salmos, os salmos de, de Romaria, né? os, os salmos de Romagem, como, como também outros falam, né, de Romaria, o salmo do salmo 121 ao salmo 133. São salmos que vão apontando a saída do povo até chegar em Jerusalém. óleo para os montes, de onde virá o socorro? Porque Jerusalém fica no Monte Sião, fica na região alta. Então você, você vai construindo essas ideias, você, tá lá, você vai construindo essas imagens, é, às vezes sem perceber, né. Mas às vezes você não constrói a imagem, você não consegue perceber a beleza do texto. Uma coisa, por exemplo, uma, uma situação também, um texto bíblico muito conhecido, né, em que Jesus foi, foi, foi levado pelo Espírito, lá em Mateus capítulo 4, ao deserto para ser tentado. E aí uma das oportunidades o diabo leva ele até ao precipício, quer dizer, então, uma região alta, ele está perto de um vale, né, e joga-te joga daqui e... Deus vai te proteger. O sermão do monte, será que foi no monte mesmo? É, Jesus falava às multidões da praia do mar da Galileia, Mas que tamanho é esse mar? Onde fica esse mar? Como é que é esse mar? É, de que forma é esse mar? Nós lemos os, ajuda, os amigos que ajudavam, ajudaram o seu amigo paralítico, né? Os quatro amigos que ajudaram aquele amigo paralítico que desceu pelo telhado. Então eles subiram pelo telhado. Mas como é um telhado é, de uma casa... É, na, na Judéia, no, no primeiro século, ou quando Jesus viveu. Então, esse, esse onde e esse quando fala da geografia, né? geografia, e a gente pode já estender um pouquinho para a geopolítica, e fala do quando, que é a cronologia, em que tempo isso aconteceu, quando isso aconteceu. São informações muito importantes. Por quê? Porque a, essa experiência que às vezes a gente tem, que é uma experiência é, válida, é, que é que é saber, que é essa experiência de quando, é, e, de quando e onde os cenários, os cenários se passam, é muito importante conhecer isso, é, porque você consegue extrair do texto algumas coisas importantes que estão no texto e que você não consegue perceber porque você não é o leitor original, então você não consegue saber o que significa, por exemplo, Jesus em João capítulo 4 dizer me é necessário passar em Samaria. Tá ok, é como, por exemplo, eu vou ao supermercado e aí no meio da, da minha ida ao supermercado fala me é necessário passar na farmácia. Mas o que significa? A farmácia está perto do supermercado? O que significa? É um desvio de rota? De onde Jesus está? Para onde Jesus quer ir? É... Vai passar por Samaria? É uma opção ou ele é um desvio de rota? Como, por exemplo, estou indo para... Curitiba, mas me convém ir até Belém, quer dizer, é um desvio de rota totalmente, totalmente é, uma, é um desvio de rota totalmente totalmente ao contrário, então é muito importante conhecer a geografia é muito importante conhecer a cronologia, ou, ou o tempo em que as coisas acontecem ah, se você não estiver prestando atenção acho que os cachorros lá fora estão prestando atenção também vamos lá, bom, por exemplo você pode visualizar facilmente é, um bebê num cesto sendo levado pelas águas, aqui é a história de Moisés, se você se lembra disso, você pode é, perceber é, o, um bebê no cesto sendo levado pelas águas até que se encontra com um grupo de mulheres que o resgata isso não é difícil, isso, isso não é complicado, o que é complicado? O que é complicado é você calcular qual o tamanho desse rio que você tem em mente, é um rio do tipo Amazonas ou um riachinho? passa nos fundos da fazenda e dos seus parentes como é que você vê o tamanho desse rio como é que você imagina que é esse rio como que é a, a dinâmica é do, do por exemplo esse rio está indo em direção então, normalmente quando a gente pensa descer o rio né você pensa que a a pessoa está nessa, nessa posição e está indo nessa direção mentalmente da esquerda para a direita mas não sei se você sabe mas esse rio, o Nilo, ele vai e deságua no Mediterrâneo, salvo engano, Se eu estiver errado, o delta do Nilo está aqui. Então, muito provavelmente, o cesto foi colocado aqui e o movimento é da direita para a esquerda. <risos> Você entende isso? É, isso tudo está construído dentro do seu, da sua cabeça e, às vezes, a gente não tem o, o, a consciência do todo, né? Porque quando não se tem o todo o contexto, a compreensão do texto fica totalmente comprometida e um dos contextos que precisa ser levado em conta é o geográfico e também o temporal, o, o onde e o quando. Porque se você despreza esses dois contextos, você terá problemas, por exemplo, em compreender o que o livro de Daniel diz sobre as, as, as profecias futuras. É, por quê? Porque no livro de Daniel, deixa eu tentar fazer aqui para facilitar para todo mundo, no livro de Daniel... É, você, tem que você tem que posicionar Daniel numa, num ponto da história, certo? Não tem como colocar Daniel longe da história. Então aqui a linha da história de novo, mais uma vez, que vai falar pra gente aqui o, o quando. É, e Daniel está onde? Daniel está na Babilônia, então é um profeta é, do exílio. Então ele está na Babilônia em exílio, certo? Aí o que, que ocorre? Como Daniel está... É, na Babilônia, está no exílio. Então eu estou colocando o profeta Daniel aqui nesse ponto da história. Está aqui o Daniel. Bonitão aqui. E aí o Daniel, ele vem e faz algumas profecias sobre o reino de Deus. E ele projeta a cruz. A crucificação de Jesus. Então, você que é o início desse novo reino, né? E aí ele projeta também que depois dessa cruz tem um período de tempo em que o juízo, então, virá. É... Se eu não sei onde Daniel está, no, no quando, porque ele fala lá, 70 semanas, set, 70, 70, 70, as 70 semanas de Daniel. Se você vai calcular 70 semanas de Daniel, aí, ó, o pessoal que é pré-milenista, é, tribulacionista, ou pé-tribulacionista, ou mesotribulacionista, meso o pessoal da dispensação. Então, você precisa ter calculado as 70 semanas. Para saber as 70 semanas, você precisa saber quando, Daniel teve a profecia. E isso aqui é a cronologia bíblica. E como é que a gente vai saber o quando? Porque Daniel dá pistas. Lá em Daniel capítulo 9, ele diz no ano da, do rei é, Xerxes, é, tá lá, Daniel 9, Vou pegar a bíblia aqui que eu não vou errar. Daniel capítulo 9, vou pegar Daniel aqui que eu não vou errar. Aí Daniel, Ezequiel, Daniel, Daniel... Daniel 9 diz, no ano em que, aqui, era o primeiro ano do reinado de Dário Medo, filho de Assuero, que se tornou o rei dos Babilônios. Então ele situa um quando, ele dá para a gente uma pista do quando. Quando ele dá a pista do quando, ele começa então a fazer uma oração, e depois dessa oração, então vem uma visão, essa, a visão do, das, das, do, da destruição desses quatro reinos, a constituição desses reinos e tal. E isso tudo por quê? Porque a gente tem um quando e a gente tem também um onde isso está acontecendo. isso é muito importante. Seguindo em frente. No desafio de hoje, nós vamos aprender a ler o onde e o quando. Ou vamos aprender como se faz isso, né? o onde e o quando. E, e assim como o desafio de ontem, é muito importante é, de serem feitos antes de simplesmente abrir, abrir a Bíblia e sair interpretando... Do nada. Quem faz isso, eu não sei se quem faz isso, é, faz isso de forma coerente. Não sei se isso funciona mesmo para quem sai abrindo, abrindo a Bíblia e dando respostas sem fazer nenhuma pesquisa. Eu não sei. Eu não consigo. Eu preciso estudar para que eu possa saber. A intenção é que você seja transportado para o local onde os eventos ocorreram. Eu não vou pagar uma passagem para você. Você vai isso mentalmente, vai por pesquisa. E você poderá ver, por exemplo, que há detalhes que não estão no texto de forma explícita, mas estão ali. Você vai ter que enxergar o que não está claro ou que não está visível ao texto. Mas atenção, isso não significa que você tem que procurar o sexo dos anjos, saber a cor do cabelo do anjo Gabriel e nem ter que saber que, se ele pisou com o pé direito ou pé esquerdo, se ele usa alpagata ou se ele usa coturno. Não, não, não se trata disso. Por exemplo, quando você lê sobre a chegada do, de Josué a Jericó e a passagem a seco que eles fizeram do Jordão, todo o povo, os jovens que estavam, a geração que incircuncisa, inclusive que atravessou o Jordão em a seco, a pergunta você tem que prestar em que altura do Jordão que isso aconteceu. Então você precisa localizar Jericó. Localizando a, a, a, a possível localização de Jericó, você tem o, o qual é o, o, o local da travessia para além de que para uma visita é, para uma visita como é que se fala uma visita turística a este local por mais que só so, somente para isso mas entender por exemplo que o, quais foram as dificuldades encontradas por Josué ao liderar aquele povo então você consegue ver a força do texto, quando Josué lidera um povo para conquistar uma cidade que está extremamente fortificada, que tinha no um inconsciente coletivo, que era uma cidade intransponível, porque, não sei se você se lembra, é, boa, ninguém entrou na terra prometida, a não ser os que nasceram depois da sentença da maldição de Deus, porque somente é, é, Josué e Caleb tiveram a coragem de dizer que o Senhor está conosco, nós vamos vencer Jericó. Porque eles foram espiar a terra e viram que era intransponível, era complicado. Os oito restantes, 80% da, da, da pesquisa disse que era intransponível, os outros dois os outros 20% disseram que sim, esses foram os únicos que Deus honrou e deixou que entrasse na terra prometida. Então eles tinham isso dentro do inconsciente, inconsciente coletivo deles, era complicado. Da mesma forma que o povo de Jericó já ouvia falar do povo de Israel sabendo que esse povo tinha um Deus que, que, dava, que deu a terra para eles que de, e que eles iam passar por cima e não ia ter como. Quando isso ocorre, ocorre dentro de um contexto. É um contexto de vale? É um contexto de planície? É um contexto... É, a cidade está é, fortificada? Ela é uma cidade alta? Ela está sobre uma montanha? Se está sobre uma montanha, o que significou então dar a volta sobre os muros. E se são muros, os muros estavam apontados para qual direção? Então, essas informações são, rele são relevantes para a sua pesquisa, são relevantes para você entender o texto, mas não são tão relevantes para você levar para o púlpito, tá? Mas são relevantes para você é, compreender a profundidade do texto. Então, são perguntas que eu preciso fazer, são perguntas que você precisa fazer aí dentro do seu contexto de pesquisa bíblica, tudo bem? Não se esqueça, toda o, o, que, o que é mais importante no texto não são essas particularidades. Eu já vi pregadores gastando um tempo enorme é, dizendo para as pessoas o quão bom pesquisador ele é e o que foi que ele achou, porque ninguém tinha visto o que ele tinha visto e só ele achou o que ele tinha achado. Não é para isso, é para que você possa... É fazer uma boa pesquisa, porque o objetivo principal de ler o texto bíblico é entender a ideia central, que é o que nós vamos fazer ao longo desses 21 dias aqui juntos, ok? Uh... Quando nós lemos uma obra é... que trata de tempos remotos, ou quando relata uma obra que se passa num futuro possível, como uma ficção, por exemplo, o autor cria e também conta com a nossa criatividade, para gerar um ambiente onde se passa essa trama. Ou seja, ah, o autor, ele apresenta um ambiente com riquezas de detalhes. Agora, imagine só se o autor colocasse falas e não contasse, esses autores de ficção ou, ou de romance, e não contasse nada a respeito. Não falasse, por exemplo, que a pessoa está numa sala, uma sala tem cadeiras, é uma sala apertada, uma sala ampla. Ah, imagine você que leu Harry Potter e não tivesse a riqueza de detalhes que a autora colocou os quadros que mexiam as fotos, e tinha um tapete, e tinha um vaso, e tinha uma vassoura, e tinha uma bola, e tinha um chapéu, e não tivesse dado riqueza de detalhe, fosse só falas e falas e falas e falas e falas e falas. Bom, isso tudo ia ficar muito vazio. Ia, ter, ia ser tomado de um branco. É... Bom isso você precisa alguns textos bíblicos algumas narrativas bíblicas elas realmente elas não contam detalhes elas não dão detalhes é, algumas narrativas sim apresentam um detalhe mas boa parte do que é construído é construído mentalmente é absorvido mentalmente não é absorvido na sua na sua não é absorvido porque o autor te deu riqueza de detalhes por exemplo quando você lê um texto de João o evangelho de João quando você lê o Evangelho de João, você percebe que João está ele, ele preocupado em dar algumas informações, porque os seus leitores iniciais, os seus leitores iniciais, eles não estão é, preparados ou não são capazes de ver toda a cena. Quando Jesus se assenta para conversar com uma mulher, a mulher samaritana, por exemplo, João dá a informação de que samaritanos e e israelitas não conversam. A informação de um homem conversando com uma mulher, já isso já para os leitores de João já é uma coisa clara. Você vai andando um pouquinho, João vai contar sobre o tanque de Bethesda. E aí ele conta que existia uma tradição que um anjo descia e mexia as águas, aquela coisa toda. Então, o que João está contando para os seus leitores originais é que existem uma, existe um contexto invisível é, a, para além da narrativa. Ou seja, um contexto que está... É, de pano de fundo da história Só que esse contexto e esse pano de fundo Não está explícito no texto para o leitor original Está, está, está implícito para quem conhece a história Mas para quem não conhece a história Não está explícito Então o João precisa dar detalhes Para que a história ganhe, ganhe significado e força Mas qual a importância disso? Por que saber detalhes da época da destruição do templo melhoraram ou não a interpretação do texto? Quer ver É o caso da profecia de Jesus no templo. Eu vou colocar aqui para você. Por que, por que, que é importante? Ah, olha só. Vamos pegar o texto aqui. Eu tenho o um texto aqui. Ó. Jesus saiu do templo. Não sei se vocês conseguem ver. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Estavam... O que está que acontecendo aqui? tanto qualquer leitor o leitor do, de, de Mateus ele sabe que, que, que, que o que o templo levou muito tempo para ser construído o templo levou muito tempo para ser construído e que foi gasto muito recurso e que era uma das grandes obras de Herodes que transformou que, é, é, que deu uma importância política e uma importância cultural para voltou Jerusalém e voltou a ser o centro da adoração e aí, eles, eles, Jesus mostra, os discípulos mostram ó, a construção do templo e tal. É, para o leitor original do texto, está claro quem construiu, quando construiu, de que forma foi construída, qual era o objetivo político, qual era o objetivo prático, o que, que foi restaurado em Israel, o que, que isso significava, por exemplo, para o culto voltar a Jerusalém, o que isso significava para o leitor original. De, do livro de Mateus isso estava tranquilo, Para nós não porque fica um pouco estranho Jesus saiu do templo e enquanto caminhava seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar construções do templo, peraí, Jesus não conhecia o templo? Jesus não sabia que existia um templo em Jerusalém? Jesus era um estranho, era como, por exemplo, você ou eu indo visitar Jerusalém, e aí um nativo da cidade falou, olha, vem cá, deixa eu te mostrar aqui o templo, aqui é o um templo, não, não, não, Jesus nasceu naquela região, Jesus é da Galileia, Jesus foi a este, a este local, conhecia este local, esse local não era estranho para Jesus. Então, quando eles falam mostrar-lhe as construções do templo, não é apresentar para Jesus um prédio, mas mostrar o, cons, o que está por detrás da construção desse tempo. Olha só, somos um povo vitorioso. Olha só, o culto voltou para Jerusalém. Isso você vai saber se você estudar um pouquinho sobre geopolítica dos tempos de Jesus. Então não é só abrir o texto bíblico e começar a ler. Existem coisas que estão encrustadas aqui no texto que você precisa pesquisar antes de entender o que o texto diz. Então, aí os discípulos, vocês estão vendo tudo isso? É, Jesus responde, então, aos discípulos, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou é, ele. Eu lhes garanto que não ficará que pedra sobre pedra serão todas derrubadas. Tendo Jesus, é, tendo Jesus falado isso, se assentou, assentado, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, olha aqui, nós temos um monte de oliveiras. Montes das Oliveiras, olha só entre essa linha aqui, essa linha de cima e essa linha de baixo, qual que é a distância? Qual que é a distância física? Por exemplo é, eu vamos pegar um exemplo aqui, eu sentado ali é, não sei de onde você é, vou colocar Brasília que todo mundo já, já conhece Brasília, pelo menos pela, pela, pela TV, estou ali no Palácio do Planalto sentado ali na praça, no, no, na praça dos Três Poderes, e alguém pergunta, viu essa construção aqui de Oscar Niemeyer, ou Burjard, você viu essa construção? E aí eu digo, vocês estão vendo tudo isso aí? Isso não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Aí, passou-se um tempo, eu estou é, em São Paulo com os discípulos, tendo o tendo Burjard ser assentado numa lanchonete lá na Avenida Paulista, é... Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram. Então, qual é a distância entre o templo, o local do templo, do antigo templo, esse templo que foi derrubado, até o lugar onde Jesus começou a conversar com os discípulos? Qual é a distância? Isso vai para o seu sermão? Não. Explico outra vez. Isso não vai para o seu sermão. Isso vai para a sua pesquisa. Isso vai para o seu estudo bíblico? Não. Não vai para o seu estudo bíblico. Isso fica na sua pesquisa. Por quê? Porque a sua pesquisa é pesquisa e você precisa coletar todas as informações que estão aqui. Então você começa a perguntar algumas coisas para o texto. Aí você quer você precisa saber. Então eu preciso abrir um mapa, abrir um mapa de Jerusalém no tempo de Jesus, nos tempos de Jesus, e ver, ah, aqui ficava a localização do antigo. Aqueles mapas que tem na Bíblia, sabe? Umas Bíblias mais antigas. Eu nem sei se algumas ainda possuem esse tipo de coisa. Estão poupando tanto papel, mas viam muitos mapas. Aí você vai lá no mapa, o mapa da Jerusalém no tempo de Jesus. Aí você vê Monte das Oliveiras, o templo de Herói, o templo que Herodes construiu, qual que é a distância? Por que, que Jesus não conversou com os discípulos ali? Por que, que Jesus teve que conversar ali à distância? Por que, que ele conversou assentado? Por que, que eles dirigiram-se ele a em particular? E aí os discípulos perguntam para ele, dizem-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda no final dos tempos? Por que Jesus, é, por que os discípulos já enquadram o final dos tempos? Por quê? Porque o templo, destruição do templo, está relacionado com o juízo. O juízo. Só que esse templo que foi construído está sendo construído no lugar de outro que havia sido destruído. O templo de Salomão. E outro que havia sido destruído, que Neemias... E Esdras reconstruíram Jerusalém. Foi destruída várias vezes. Então ela passou por vários juízos. Quando será então o juízo final? Enquanto nós não vamos passar. Esse templo então vai ser destruído. Então qual será os sinais? Você percebe o quanto é importante é, você ter conhecimento do quando e o onde essas coisas foram acontecidas? Por quê? Porque quando nós lemos um texto como esse, nós construímos teologia a partir desse texto. Jesus aqui assume uma das três figuras que ele assume no seu ministério, o de rei, o de profeta e de sacerdote. Aqui ele assume a função de profeta. Ele está profetizando sobre o templo. Ele está dizendo, o juízo de Deus virá sobre esse templo. Por que porque o juízo de Deus viria sobre esse templo? Porque se você tiver um pouquinho de conhecimento geopolítico, você vai saber que esse templo tem uma conotação política, somente uma conotação política para aplacar a, a, a fúria ou controlar a fúria, é, a fúria dos sacerdotes, do, dos partidos políticos que tinham ali. Então o, o Herodes, que era o tetraca, ele tinha interesses em manter esse templo funcionando e operando porque ele queria manter, manter a sua clientela abastecida e feliz. Então, esse é, o nosso, esse é o nosso conteúdo de hoje. O onde e o quando, no segundo desafio. Você vai falar assim, pô, mas você falou que ia é interpretar texto bíblico. Bom, eu não tenho como abrir a Bíblia e começar a interpretar sem que te mostrar mostrar para você que antes da gente sentar e ler o livro, a gente precisa começar a, a, a, a, gente precisa começar a entender qual o contexto que está ali. Agora, o, o, o mais legal disso tudo é que todas essas pesquisas que você faz, e guarda, e deveria guardá-la, vai ficar para você para o resto da vida. Não você vai ter que fazer essa pesquisa todas as vezes que você voltar ao livro de Mateus, ao capítulo 24. Não. Quando você voltar a Mateus no capítulo 24, você já vai saber. Olha, o Bojá me falou aqui, então, o templo está relacionado a uma situação do período dos Macabeus, o período da invasão dos gregos, depois da invasão dos romanos. Ah, aqui tem uma questão política envolvida com, com os sumos sacerdotes. Quer dizer, por que dois sumos sacerdotes? Ah, então, então, quando Jesus fala qual é o conteúdo teológico da destruição do templo? Porque esse texto tem uma informação importante. Esse texto tem uma informação importante. Ele tem uma ideia central. Mateus não escreveu isso aqui à toa. Ele não colocou isso aqui quase no final da sua, do seu texto, né? Por que, que isso aqui está antes da crucificação de Jesus? Se nós temos, conforme o John Stott diz é, porque eu sou cristão? No livro porque eu sou cristão? Que é um livro que os evangelhos gastam bastante tempo falando sobre a, a, a crucificação e a ressurreição de Jesus e pouco sobre sua vida. Por que esse, esse, esse registro foi feito por Mateus? Por que esse registro foi feito por Mateus? E qual era a intenção de Mateus em deixar registrado um texto? Porque tem uma ideia. Ele quer, ele quer demonstrar, ele quer passar uma informação aqui. E qual a informação Mateus está passando? Para quem Mateus está passando essa informação? E quando ele passa essa informação, ele passa com qual intenção? Qual é a intenção de Mateus quando ele passa essa intenção? O onde e o quando vão nos ajudar a compreender tudo isso. No vídeo de hoje, nós vimos a importância do quando e o onde na interpretação bíblica. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Espero que você também já tenha assinado o canal. Dê o seu joinha, o seu like. É muito importante para que o canal cresça em relevância e possa servir a outras pessoas também. Se você gostou e edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu volto para responder.